Bolachinha especial da vovó. Receita completa na descrição do vídeo. Ingredientes. 200 gramas de manteiga. 100 gramas de açúcar refinado. 2 gemas. 500 gramas de polvilho doce ou maizena, 200 ml de leite de coco. Como fazer? Numa vasilha, coloque a manteiga, o açúcar e as gemas. Misture bem, e junte o polvilho ou a maizena. Depois adicione o leite de coco, misturando até obter uma massa que desprenda das mãos. Deixe descansar por 10 minutos. Depois modele no formato que desejar e coloque nas assadeiras. Leve ao forno médio, 180 graus Celsius pré-aquecido por aproximadamente 15 minutos, ou até que comece a dourar o fundo das bolachinhas. Siga para mais receitas e dicas. Obrigada!